Você sabia que já dá pra jogar com a rosa no Brawl Stars? Sim! Você pode jogar agora com a rosa no Brawl Stars! OK Beleza? Bruno Clash na tá? mais um vídeo pra vocês. E galera, é o seguinte, estou aqui pra trazer essa boa notícia, galera. Sim, já conseguimos jogar com a Rosa dentro do Brawl Stars. Não precisa do desenvolvedor pra poder jogar com ela, aprender como ela funciona e ver a força dela. Bom, vamos lá, eu tô aqui dentro do meu game, dentro da conta principal, Bruno Clash YT. Tô aqui já pra mostrar pra vocês como vocês vão fazer Bom, é simples, você vai vir aqui em Brawler, você vê que tá 24 24, não tem nada mais aí E aqui, você desce lá pra baixo e vê que daqui 6 dias e 14 horas vai estar tá liberado a rosa Ou seja, sexta-feira que vem, a rosa será lançada pra vocês, olha que top, mano Bom, mas o seguinte, Bruno, mas tá apagado aí como funciona? Mano, dá pra você testar a rosa agora Nesse momento, nesse momento agora Você clica aqui ó, nesse botão Você vai ver a rosa, já dá pra você ver a rosa Topzera, linda demais Seis dias e 14 horas pra lançar Tem ali a, as questões do, do Star Power dela Saúde, ataque, super, etc E tem um botão O botão testar, galera Com esse botão testar, você clicando aqui Você vai poder jogar com a rosa, mano Olha isso, você vai poder jogar com a rosa em primeira mão aí, antes de ser lançada Como eu tô fazendo aqui agora, não tô na conta do desenvolvedor Eu tô na conta, na minha conta aqui, na conta principal E tô mostrando pra vocês que dá, funciona mesmo você jogar com ela Olha que top, ó Você vai vendo ali que ela tá normal, não tá, não tá nem com o super agora A gente vai batendo forte ali, ó Vai batendo bastante ali, ó É muito dano colocado, ó Bastante dano nesse, nos robôs ali E a gente vai subindo ali pra poder jogar um pouco também, ó Vamos ver, vamos ver como vai ser Eu quero ver ali, ó, ó Contra o nosso Robozeira. Roboseira tá aqui, ó E a gente vai batendo bastante nele Vamos entrar aqui no meio, ó Porque eu quero saber, ó Aqui, ó com. Olha isso, olha isso Olha quanto dano a gente consegue acertar Batendo aí em área com a rosa, galera Olha que doideira, hein É muito dano ali Bate, acaba batendo em tudo, né A gente tá no meio, a gente bate ali Acaba batendo em tudo de uma vez só É uma doideira, galera Olha isso aí E ela... Com o poder aí, a Star Power A Star Power não, o Super dela Ela acaba ficando aí invencível né? Aqui os, os, a, os robôs Acabam não batendo em você, então Acaba não dando pra você testar o Super A não ser que você veja aí Pelo menos pra ver, né Ele funcionando, e olha lá, vamos de novo lá e vamos mostrar Vou parar aqui bem no, no cantinho, ó E vou apertar pra frente, olha quantos robôs Vão tomar dano, Vou parar aqui, ó, ó já foi Olha a quantidade, quatro robôzão Ali, ó, que já tomaram o dano só, Só colocando ali, ó Batendo ali na direção Olha que doideira, hein, galera, ó, ó Quatro robôs ali, o alcance dela é realmente Absurdo, dá pra bater Bastante, ó, ó, de novo, ó De novo ali, ó, quatro Quatro já foi, ó, se você vem aqui, ó Você pega ali os quatro de uma vez Olha que doideira, acabou pegando até mais ali Olha isso, é muito bom, é muito bacana aí Dá pra você testar Tranquilão aí, jogando na sua casa Jogar com a rosa, ver como ela seria Aí, ó com o super dela, com a videira também E como bater aí, como seria batendo no, no robô E ali em cima do lado direito você vê dano por segundo Você vai vendo aí o dano que você vai conseguir colocar por segundo né, no, no robôzão Vamos esperar ali pra pegar os três agora, dá uma olhada ó. Vou bater seguido, ó. bati seguido ali ó 1900 Chegou a 1900 por segundo mano 1900 danos, de dano ali, foi absurdo né, foi absurdo ali Que doideira né galera, que doideira, muito forte é isso aí, galera. Agora você consegue testar a Rosa tranquilamente no Brawl Stars, mano. É só chegar lá, testar sua Rosa e fazer a festa, consegue tranquilamente jogar com o novo brawler, pelo menos testar ele e já matar um pouco aí da vontade de como é utilizar a Rosa, mas a Rosa será lançada Oficialmente na próxima semana Sexta-feira aí pra vocês Já tá tranquilão e vocês vão poder Testar ela tranquilamente Então é isso galera, um vídeo rápido hoje Pra vocês aqui, só pra vocês terem noção De como tá isso daí e pra você saber Que você já consegue jogar com a rosa No jogo Automaticamente é só entrar lá, clicar no botão Testar e vai que vai Já brinca um pouco a rosa aí pra você ter uma Gostinho de como ela vai funcionar Então é isso, galera, muito obrigado a todos Ah, quero agradecer a todo mundo que esteve ontem na live Tem mais gift card aqui pra vocês, ó Eu vou dar hoje na live do Facebook Vai ter live no Facebook hoje às 8 horas, então não perca Cola lá, já vai lá Já tem o um link aqui na descrição, é só clicar aí E já ir pra lá pra poder curtir a página E não perder a live de hoje Porque hoje, ó, gift card, mano Ah, mas Bruno, você dá bastante gift card? Não, não, não dou, não não dou quase nada de gift card lá, não. Ó, tem só 50 gift cards que eu dei lá no, no, no, no Facebook. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos. Valeu, espero vocês lá hoje. Tamo junto, é nóis. Um abraço. Falou!